Quando surge um estamento dominado, ele revela o que é? Que as coisas não são como elas se mostram para nós. O mundo ele não é como se mostra para nós. A nossa identidade não é como ela se mostra para nós. As pessoas com quem nós convivemos não são como elas se mostram para nós. Isso aí na linguagem de Jesus na Bíblia é não de vez pelas aparências. Certeza que todo mundo sabe, tá não julguei é isso pelas é é aparências. Então a questão é entender o que realmente existe no lugar daquilo que nós julgamos ser de qual maneira. Então aí está é aí os últimos ensinamentos. de ter tido essa experiência há muito tempo. Então, eu não tive nenhuma dificuldade de é muito fácil pegar né? o um ensinamento, isso aqui é real, isso aqui não é real, isso é, isso não é. Para quem não tem experiência, por isso que eu dou uma processagem é incrível para a meditação, para quem não teve experiência, resta é o quê? Acreditar aquilo que os outros dizem pela fé, ou procurar ter a experiência de si mesmo. Eu sou a favor do segundo caminho. Porque quando nós temos uma experiência pessoal, espiritual, aquilo é uma experiência definitiva. Não adianta a pessoa falar, olha, não é assim, não, você precisa te passar outro livro troca esse ensinamento, isso não adianta mais. Por quê? Porque a pessoa teve uma experiência. Seria a mesma coisa que ninguém conhecesse, por exemplo, a Estátua Liberdade, com detalhes. Ele vai um lá nos Estados Unidos, analisa aquilo direto que tem aqui, um tem que contar que a estabilidade é disso, ou daquilo, ou é dessa maneira, ou da outra, ou da outra. É? Para quem viu, não tem o que discutir. Então, é, quando nós analisamos pessoas discutindo o ensinamento, podem pode ter certeza de que experiências espirituais não tiveram. Jesus falou assim, não deis vossas células, vossas corpos, para que não as volem de um capoça e vus de lá dentro. Então, é, a verdade, quando ela é revelada, ela é revelada dentro de nós experiências espirituais que não são experiências psíquicas são experiências que nem adianta nós ficarmos querendo definir como elas são primeiro por serem indefiníveis segundo porque quando a pessoa tiver uma ela vai saber que é uma não vai ter dúvida nenhuma então a partir dessa experiência que eu fui conhecer, foi, foi mais um sentido de ver como que as outras pessoas explicavam essas experiências com as palavras delas. Então, tem casos de autores que descrevem é, uma coisa impressionante como é esse, aquilo né? que eu presenciei. Quanto mais é, nós meditamos nós nos preparamos para ter a experiência. Agora, para meditar, temos a experiência, nós precisamos saber o que nós esperamos da meditação. Então daí que vem o tema objetivo da meditação. Não adianta a pessoa chegar aqui, eu posso chegar aqui e contar que eu tive essa experiência, até isso alguém pode duvidar. Como eu sempre falo é, de experiência pessoal minha, que eu nunca acreditei em ninguém. Então, para as pessoas é, não acreditam no que eu digo, eu vou total razão. Porque eu sou aquela pessoa que eu não sou, bicho, Jesus falou de crer e parar ver, né? Eu sou de ver para parar crer. Então, eu até admiro pessoas que, quando eu falo as coisas, eu escrevo as coisas, as pessoas aceitam um aquilo. Não para São bem interpretadas mesmo. Então, além do que? Do comum das coisas. Então, a experiência espiritual, quando ela, ela se dá, ela é definitiva. O que é uma experiência definitiva? É aquilo que não deixa margem alguma a dúvidas. Então, eu sempre li a Bíblia, analisava, até aceitava, e depois <risos> sempre fica aquele nozinho, né? Será que isso é assim? Por exemplo, um exemplo, a morte não existe, a pessoa fala o Cristo, a né? sua e é né? a vida, aquele que creria não provará a morte, se tirei aquilo, e depois pode ter a fé séria, pode ter a confiança naquilo, mas falta a certeza. E essa certeza é que eu sou o favor que a pessoa tem. E o mais interessante é que essa certeza ela é acessível a nós através da meditação. Então eu, eu não estou dizendo que durante a meditação há a necessidade de, de acontecer a experiência ou que essa experiência aconteça só na meditação. O que eu ansei, em função do que eu descobri nos estudos que eu fiz, em diversos instrumentos, inclusive na Bíblia, é que a meditação cria um terreno, um terreno adequado para que a revelação ocorra. Então, não há sentido depois de, de se conhecer isso que no nosso caso, discutindo com pessoas. Né? Qualquer discussão fica no terreno o que? A mente humana. A verdade, ela fala por si. Quando a pessoa tem a revelação, primeiro que, como ela teve essa revelação, aquilo vai ser vivido por ela. Ela sabe que é real. E as pessoas que observam, a vida daquele que teve a revelação começa a notar que a, a vida transcorre com mais facilidade do que para quem não teve. Mas essa facilidade é disponível para todos. E o mundo não sabe disso. só a gente olhar para que é o mundo, a gente sabe que está, aqui, está faltando algum conhecimento. Esse conhecimento não é intelectual. Não adianta nós colocarmos é, faculdades, cursos. Pós-graduação, nada disso aí vai consertar o mundo. O que vai consertar o mundo é uma, uma, uma experiência chamada iluminação espiritual, que é a experiência definitiva que o ser humano desaparece da existência e fica aquilo que sempre esteve sendo onipresente que é a divindade. Acho que todo mundo aqui já leu o ensinamento que Deus é onipresente, não leu? que existe algum ensinamento metafísico ou religioso que não considera a onipresença da, da divindade então esse é o ponto parte da presença é, da divindade de forma é onipresente então onde nós estamos? nós estamos dentro da divindade porque aqui tudo é a divindade nós estamos dentro dela continuando, a divindade tem que estar dentro de nós para ser onipresente. Não é a mesma coisa? A palavra onipresente tem que incluir a nossa presença? Então, onde nós estamos, é a atividade manifestada. E essa atividade está dentro de cada canal um de nós, também manifestada. Quando nós aceitamos isso, o que, que eu chamo de coerção de criança, e não pela razão, quando nós aceitamos isso, esse, esse puro aceitar, eu chamo de meditação absoluta. Não é muito o conceito geral de meditação que as pessoas têm por ela. Tem pessoas que pedem palavras, ficam analisando o sentido profundo daquilo. Essa sessão de, de análise de palavras, de ensinamento, eu chamo de fase preparatória à meditação. a pessoa for meditar sabendo que essa divindade é omnipresente, será ela aceitar isso sem nenhum tipo de obstáculo, nenhum, A pureza total do coração, sentir-se um com esse cosmo infinito, que é uma consciência perfeita de existência, quando nós aceitamos essa presença global, universal, nós começamos a sentir Dentro de nós, a substância do universo. Não tem nada que ver com matéria. E nada a ver. A Bíblia está assim. Que é nascido da carne, é carne. Que é nascido do espírito, é espírito. Você falou que nós aceitamos como existente daquilo que é existente. Ninguém pode imaginar uma divindade material. Muito menos uma divindade é... Mutável. Abrir ah, com a divindade. Eu construo algo, eu crio algo, eu crio a divindade. Matéria, não tem nada a ver com a divindade. E nós, na forma que nós fomos crescendo, condicionados à aceitação do mundo, como ele se mostra, há tempos atrás que a física era a outra, como era a física que nós temos hoje, a nuclear, a astrofísica, toda essa ciência que foi desenvolvida aí. Quanto mais nós tivemos o avanço tecnológico e físico nas pesquisas, mais os físicos, esse, é esse pessoal da, da linha Suprema e dos estudos, começaram a se interessar pela metafísica. É, é quase impossível nós conhecermos um professor de física avançar, pode ir na USP e conversar com o pessoal que não tenha interesse pela metafísica. que eles descobriram o quê? que o que é revelado direto, sem nenhum estudo, é para outra ciência está tentando chegar A diferença é, é evidente que o universo é o mesmo. Né? O universo é o mesmo, tanto faz o metafísico estudar o universo, quanto o um físico, ele não, não muda de, de substância por causa disso. Só que antigamente era, quem estudava a física era há alguns anos atrás eu aprendi que a matéria é um objeto sólido né? ocupante tipo, de um determinado é ponto do espaço agora se nós pegarmos a matéria e colocarmos um microscópio eletrônico desaparece aquela solidez toda nós descobrimos que aquilo é toda energia e atividade daí é que passou a haver o interesse das ciências que chamaram de exatas pelas metafísicas né? e, e, e os estudos revelados Quando a pessoa se prende muito àquilo que foi demonstrado cientificamente para fazer uso da, da, do benefício, ele está limitando o amor de Deus na vida dele. Não é preciso nós descobrimos a natureza de, uma, de algo para termos aquele benefício. Porque se algo existe e é disponível, ele Surge como benefício para, para nós sem que haja uma teoria é, científica explicando aquilo. Como eu disse, né, a cada avanço tecnológico, as coisas vão se aproximando da metafísica. Principalmente essa ciência, a astrofísica, a, astrofísica, a física, a própria física, no física, a física tradicional, está ficando. Pois, eu um dentro da literatura. O Einstein foi um dos discos dos... que mais buscavam o eu real, a busca do Einstein não foi pela teoria da relatividade, foi pela, pela natureza divina depois dele, o eu real e as teorias que, ele, que ele, as pessoas atribuem a Einstein ele atribui a Deus, tudo né? com intuição. experiência que eu tive, é uma experiência que é, revelava que onde nós estamos a um universo de luz. Não tem nada a ver com luz física. Coisa que eu tenho um artigo ali uma vez, comentando que na Bíblia conta-se que havia luz no primeiro capítulo do Gênesis, antes de se ter sido criado o Sol. a luz, não é? pois que houve na vida a ordem de surgir o sol então o conceito de luz que nós temos é que nós somos iluminados pela luz solar, e que nós vivemos a luz solar melhor. só que aquela experiência que eu tive foi à noite que desapareceu toda a escuridão e a luz não foi luz experiência, como eu falei, cíclica é algo que não dá para explicar quando voltou a para morar com que a luz ela. Pode ser a treva, perto de mim. Olha. Daí que eu entendi a frase da Bíblia que diz: Deus é luz e não há meio de treva alguma. Então, a, a experiência, ela, ela tira, para quem teve a experiência, ela tira as falhas de meditação. É, quando eu te explico, explica a forma correta de meditar não é um ponto de vista meu, eu, mas, estou explicando o que acontece durante uma experiência que revela aquilo, para que a pessoa possa ter aquela mesma experiência, porque não existem escolhidos de Deus, não existem seres em evolução, não existem pessoas predestinadas a experiência em outra forma. por que não existe isso? primeiro que está na Bíblia de Deus não faz recepção de pessoas, vai sober, sober. Justos e injustos, santos e hebreus, ebreus, judeus, existe uma presença infinita que não está escolhendo ninguém. Agora, quando nós colocamos obstáculos à revelação, nós colocamos obstáculos. Então, quando eu faço a, a explicação da forma meditativa, correta, o que eu vou a é aceitar assim, que o coração de criança, que Deus é tudo. A divindade está ocupando tudo aqui, para o mínimo integral, não desistir para coisa alguma existir, nunca houve outra, outra existência além da divindade, isso é bíblico, 1 é, um, João 3, o verbo tudo se fez, sem ele nada do que foi feito se fez, o verbo é Deus, então não existe nada além de Deus existindo. Só que, durante a experiência, eu percebi o quê? Só existiu, eu existindo, fora e dentro, uma coisa só, luz existindo, luz consciente, luz inteligente. Quando nós voltamos da experiência, surgiu outra criação aí, outra vez. Então, é, é coisa curiosa, isso aí. Eu estava enxergando o mundo como todo mundo enxerga, de repente Desaparece o mundo, todo mundo enxerga, aparece a luz. Depois da experiência, volta o mundo que todo mundo enxerga. Aí nós começamos a, a analisar. Comigo eu gastei três meses para assimilar essa experiência. Foram então, três meses. Com isso. A gente fica analisando o seguinte: nós vamos acreditar que aquela experiência foi uma loucura temporária? Ou nós vamos acreditar que a loucura é acreditar nessa aparência? Então aí vai entrar a opção de cada um. A experiência, para mim, traduziu exatamente o que a na que Jesus explicou. Ele disse, eu e o Pai somos um, eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Eu sei que ele estava com a experiência. Por isso que ele disse que nós somos a luz do mundo. E se ele olhasse, olhasse para nós como nós nos vemos, ele não diria que nós somos a luz do mundo. Como nós, costumeiramente, não dizemos isso de nós mesmos. Mas, e muito menos dos parentes, vizinhos, sócios, e políticos e tudo mais. Então, a visão que nós temos, nossa e do próximo, é a da aparência. E a experiência anula. Certo. Então, a partir do momento que aquilo é anulado e a experiência, e eu todos os ensinamentos, na essência deles, eles estão conduzindo as pessoas para aceitar essa experiência, eu tenho um detalhe que é o seguinte, Quase todos os instrumentos ficavam preparando as pessoas a vida inteira. Então fiquei analisando, tem quase nada nisso aí. Por porque Vamos analisar que na vida média seja 100 anos dentro da aparência. Se nós gastarmos 100 quilos para preparar a pessoa, para entrar no campo espiritual, ela já entrou antes de nós prepararmos. Porque acreditava numa crente na eu não via ensinamento algum colocando aquilo de forma imediata, Eu via sempre frases muito conhecidas de textos metapísticos de dizendo que nós temos que conscientizar a verdade, nós temos que chegar a esse ponto, nós temos que é, eliminar carmas do passado para chegar a esse ponto, quando explotar o carma eu chego nesse ponto, quando eu renascer mais dez vezes eu chego nesse esse ponto. Sempre isso, essa experiência foi colocada de forma futura. Quando a minha experiência mostrou que aquilo é presente. Não é para o futuro. Jesus não disse assim, vós sereis a luz do mundo. Ele não disse. Isso. Ele disse, vós sois a luz do mundo. É o momento presente. Então aí entra um paradoxo na vida de todo mundo, que é o seguinte, as pessoas foram educadas nessa aparência e foram abraçando ensinamentos e ensinam a verdade para o futuro. Conclusão, as pessoas com essa verdade é, para o futuro, elas continuam vivendo o presente né, com problemas. Porque o que é que Jesus falou que liberta o ser? É a verdade. Né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então se a pessoa não está liberta, não adianta ela dizer que está estudando a verdade. Com a da verdade, ela nos liberta. do que ela nos liberta? Por que será que a verdade nos liberta? A experiência mostrou o que? Que a verdade nos liberta Que uma falsa visão do universo, que é essa material. Disso que ela nos liberta. Em Atos 17, 28, fala: em Deus vivemos, nós movemos e existimos. que significa? Que Paulo. Teve a revelação. Então ele disse, quando ele escreveu aquilo, que em Deus nós vivemos presente. Não está lá, em Deus nós viveremos. É sempre, quem tem a experiência é agora sempre. Bom, então, a partir dessa experiência, a partir do momento que eu me propus a divulgar isso, não foi me, me proporcionar a divulgar isso, saindo pelo mundo, eu sempre deixei a coisa acontecer naturalmente. Por quê? Porque existem leis que estão falando, controlando o interesse de cada um. Deus não está escolhendo pessoas. Tem pessoas que não estão interessadas em conhecer Deus. Aí tem o, o, o suposto, o big arbítrio de cada um. Uma pessoa, por exemplo, que está satisfeita, ela montou a família, a família dela, está com os filhos dela na escola, tudo, estudando, está com a vida dela normal, ela está satisfeita com aquilo? Por que nós vamos chegar e chamar uma pessoa para fazer meditação para conhecer a Deus? Então, isso a busca tem que ser de cada um, o interesse tem que ser de cada um. Ninguém consegue aumentar o interesse de ninguém. O máximo que alguém consegue é passar. E eu estou passando aqui, estou passando uma experiência. Eu não tenho interesse é pessoal nenhum né, em passar essa experiência. Eu, pessoalmente, eu não tenho qual vantagem que eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho. Agora, existe um objetivo próximo. Quando a, a vontade humana é anulada, não existe mais dar-se humano falando nada aqui. Não existe o quê? Existe uma consciência espiritual que é a mesma de todos aí, dizendo uma verdade. E tem pessoas que estão ouvindo isso aí pela primeira vez, que sabem como é a pela primeira vez. Está suando isso, tá vendo? Aquilo está. da tá passando aquilo assim, coisa assim, parece que isso aí é, é o ótimo, não sabe dizer. E quando a gente sair dessa atmosfera e entra na aparência do mundo novamente, nós recebemos novamente o quê? Os conceitos ilusórios ou sugestões é, da aparência de modo de agir. Então a meditação tem um fim.